Pessoal, continuando aqui a nossa aula, é, mais algumas informações. Ó. Quando o radicando é negativo, o que, é que acontece? Observe que a raiz quadrada de menos 4, você deve estar se perguntando, né? qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes... Então, é isso né? a, que a raiz quadrada nos diz, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar menos 4. Bom, você deve estar se perguntando, oh, pode ser menos 2. Vamos ver, menos 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, observe que isso aqui, é, fazendo o um joguinho de sinal primeiro, menos com menos é mais, é, e 2 vezes 2 é 4, vai dar 4 positivo, tá? Então, é, não é o menos 2, e você não vai encontrar esse valor, tá? Quando o índice ele é um número par, então já mais uma informação importante que eu trago aqui para vocês, quando esse carinha aqui, pessoal, é par, tá? o radicando ele não vai ter é, é, solu Ali, ó, essa expressão aqui não vai ter solução quando o radicando é negativo isso quando o expoente for par e eu já tenho uma outra solução uma outra situação aqui ó quando esse ra... esse índice aqui for par e o radicando for um número negativo então a gente não tem solução não existe um número aqui tá que vai nos dar uma resposta para essa é para essa operação, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Porém, quando o índice ele é ímpar, observe aqui, o um índice ímpar e o um índice ímpar, como é que a gente encontra... Então, eu vou colocar aqui, vou até mudar aqui, ó. É, vou colocar... A gente vai colocando exemplos diferentes aqui, né? Menos de 27, opa, deixa eu voltar aqui, menos 27. Tá? Então, observe que menos 27, qual é o número? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó, multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 27, ou menos 27. Pessoal, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Concorda? Então, eu já sei que é o 3. Mas será que o menos 3 vai dar o menos 27? Vamos ver. Ó. Menos com menos é mais, mais com menos é menos. Não foi isso que a gente aprendeu na multiplicação de números inteiros? Então, o, o resultado é negativo. E o 3 vezes 3 vezes 3, a gente sabe que é 27. Então, menos 3 é, sim, o, o resultado desse nosso, dessa nossa continha aqui. Tá? Então, é, é a raiz da nossa expressão. Então, o resultado quando a gente está trabalhando com uma raiz enésima, o resultado a gente chama de raiz, tá? Eu já antecipei para vocês que esse símbolo aqui é apenas o símbolo. Todo esse conjunto aqui é o radical. O 3 é o índice e o menos 27 é o radicando, tá? O menos 3, então, é a raiz, tá? Isso aí que eu acabei não falando para vocês no tópico anterior. Se você não assistiu ao anterior, vou deixar aqui ó, acima um cardzinho, tá? Um cardzinho para você... É, acessar e assistir essa aula desde o início, tá bom? Então, é, quem seria a raiz quinta de menos 32? É um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 32, menos 32. E você vai ver que esse resultado é menos 2. Essa parte aqui foi importante para mostrar para vocês que quando o, o, o nosso índice é par, o radicando não pode ser negativo. Só, o radicando pode ser negativo quando o índice ele é um número ímpar, tá bom? Fica ligado aí. Eu tenho umas observações. Fica aí. Essa informação é super importante, tá, pessoal? Olha só. Quando eu digo para você que... é Qual é o significado de um expoente fracionário? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 1 meio. Isso aqui tem sentido para você? É o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Quando isso aqui aparece, a gente está diante de uma... É, de um radical, tá? A gente vai trabalhar com uma radical. Então, observe que é, para entender essa expressão, a gente tem que lembrar, é sempre bom lembrar, que b elevado a n é b multiplicado por ele mesmo n vezes. Concorda comigo? Então, eu posso chamar toda essa expressão aqui, por exemplo, de c. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 elevado a 2, isso aqui é igual a 9, né, pessoal? Então, o melhor é 3 vezes 3, e isso tudo aqui é igual a 9. Foi isso que eu fiz, esse C aqui é o nosso 9, tá? Então, você deve concordar, eu já mostrei para vocês que toda essa expressão também eu posso expressar assim, ó. Que a raiz enésima, tá, um nzinho aqui, a raiz enésima de C é igual a B, é igual a essa base aqui, ó, pessoal. É igual a essa base aqui, ó deixa eu voltar aqui, é igual a essa base que eu chamei de B, ó, tá? Ou seja, eu poderia escrever aqui também ó, que a raiz quadrada de 9, ó, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, é igual a esse carinha aqui, ó, a esse número que está na base, concorda comigo? Eu gostaria de mostrar, essa, explicar isso aqui para vocês, enxergando isso aqui, ó. essa base é o valor... É a raiz do meu problema, tá? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Não é isso? Show de bola! Então, partindo agora para esse detalhe aqui, observe que a gente tem uma potência de uma potência. E eu já mostrei essa propriedade para vocês na aula de potenciação. Isso aqui nada mais é que é a base, né? Onde a, o expoente aqui é o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, vai ficar aqui, ó, 1 meio multiplicado por 2. Isso aqui, pessoal, nada mais é que b... É, 2 vezes 1 é 2, dividido por 2. Então, eu tenho aqui ó, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, isso aqui é b elevado a 1, que é b. Olha só que interessante. Veja só. Eu vou até resumir mais essa expressão aqui. Eu tenho que b elevado a 1 meio, que está elevado a 2, é igual a b. Concorda? Ou seja... Não sei se você consegue enxergar, né? se vocês conseguirem enxergar aí essa observação que eu fiz aqui. Ó. Vou até apagar e vou colocar o um 9 aqui em cima. Tá? Vou colocar o um 9 aqui em cima. Que se eu tenho um, uma potência aqui igual a um número, esse número é a raiz onde o índice é o expoente desse número aqui. Concorda comigo? Então, eu tenho um número. Eu quero que vocês enxerguem esse número aqui apenas com um número. É um número, tá? Tá? Esse número elevado a 2 é igual a b. Olha só. Eu posso dizer então que isso aqui, olha só que interessante, isso aqui é igual à raiz quadrada, né? Toda essa expressão aqui é a raiz quadrada de b. Então vou dizer até aqui, ó, a raiz quadrada de b, tá? A raiz quadrada de b, que é o 9, é igual à nossa base aqui, ó, é igual a b elevado ao meio, concorda comigo? Então, fica fácil de enxergar que quando a gente tem um meio no nosso expoente, isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada da nossa base, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse nosso número aqui, ó, 2 elevado ao meio, tá? eu posso reescrever da seguinte maneira, 2 elevado ao meio, que pode ser até, vou até mudar essa base aqui, vou colocar aqui, por exemplo, um 5, Tá? Então, isso aqui nada mais é que a raiz quadrada tá, de 5, tá bom? É a raiz quadrada de 5. Eu vou, é, no decorrer da nossa aula, mostrar que podem ter aqui outros... É, outros expoentes fracionários, tá? A gente vai aplicar algumas propriedades, você vai resolver rapidinho, tem até uma, um macete bem rápido de quem está no sol, quem está tomando chuva, quem está protegido, vai para dentro, vai para fora. Eu vou trazer um detalhezinho importante que você lembra rapidinho desse, dessa nossa propriedade aqui, tá? É, beleza, pessoal? Então, essa informação é super importante, mas eu tenho muito mais para vocês. Fiquem aí. Vejam onde vocês podem aplicar a propriedade que eu é, tratei no tópico anterior. E já trazendo a dica que eu tinha falado para vocês, pessoal, toda vez que, vocês, é, que aparecer aí para vocês uma base e um expoente fracionário, que seja um número racional, é, eu gostei muito dessa dica aqui, que é bem interessante. Ó. Vamos imaginar aqui um sol. Tá? mas não só de maneira bem rápida para vocês resolverem. Um Sol, e esse Sol está fazendo o seguinte, ó, ele está aqui tá jogando seus raios solares. Então, o símbolo aqui está protegendo o Y, e o nosso símbolo do radical ali está protegendo o X, concordam comigo? Então, esses raios aqui eles não vão passar. Beleza, então a dica aqui que é bem interessante é o seguinte, ó, toda vez que aparecer um expoente fracionário, então você pode pegar... É a raiz, isso aqui vai ser uma raiz, certo? Uma raiz onde quem está protegido vai tomar sol e quem está tomando sol vai se proteger aqui. O que está que dizendo aqui? O numerador vai virar o expoente da minha base dentro do radical, tá? dentro do nosso símbolo de, de, de, da radiciação. E esse número aqui, ó, que era o denominador, ele vira o índice. Tá? É isso que está dizendo aqui. É, não é difícil enxergar... É essa propriedade é, se você fizer um exemplo, por exemplo, se eu tivesse aqui, é, melhor, com letras mesmas a gente poderia, para generalizar, a gente poderia explicar. Se eu tivesse aqui, ó, B elevado a x sobre y, vou colocar a mesma expressão, a x sobre y, né? Pessoal, isso aqui, não sei se vocês concordam, é a mesma coisa que x multiplicado por 1 sobre y, não é isso? Ou seja, isso aqui, Nada mais é que b elevado a x, que está aqui, pessoal, elevado a 1 sobre y. E eu já mostrei para vocês que quando a gente tem 1 sobre y aqui no expoente, esse radical aqui, ou melhor, essa base, ela vai para dentro do radical. É isso que eu falei para vocês? Dentro do radical. E é, o que, que acontece? Esse denominador aqui vira o nosso índice. Foi isso que eu fiz, que eu mostrei para vocês quando a gente tinha 5 elevado a meio. Né? Então, isso aqui ó, é a raiz, o 2 está aqui, ó, é a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Um. Então, observe que isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada de 5, como eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Então, ó, quem está tomando sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Essa dica é bem legal para você lembrar dessa propriedade aqui. Tá? Então, eu trouxe dois exemplos para a gente entender bem. Ó. Por exemplo, 5 elevado a 3 meios, isso aqui nada mais é que é a raiz, onde quem está na sombra. Vai para o Sol e quem está no Sol vem para a sombra. O 5, ele é a base, ele continua sendo aqui o nosso radicando tá? A base do radicando Então, pessoal, eu tenho aqui ó, a raiz é, a raiz quadrada de é, 125, porque 5 elevado a 3 é 5 vezes 5, vezes 5, 3 vezes, 125, tá? Então, a gente vê aqui que como o expoente ele é um número ímpar, não é um número par, então, aqui a gente não tem uma raiz exata. A gente vai trabalhar mais na frente com algumas propriedades a desenvolver mais, simplificar mais essa expressão, mas, por enquanto, podemos parar aqui, tá? Uma outra forma e que a gente precisa de uma propriedade que a gente viu lá na potenciação, tá? é transformar quando o expoente, além de fracionário é negativo. E aí, o que, é que a gente faz? Pessoal, eu já falei para vocês na aula de potenciação, se você não assistiu, assista, tá? É, pois é uma parte importante da nossa aula. Então, aqui eu tenho aqui ó, é a base. Então, essa base, o que é que eu faço para tornar o meu expoente positivo? Eu vou pegar a minha base e vou inverter ela, que é o inverso de 5 é 1 um quinto, né, pessoal? Então, o, o inverso de 5 é 1 um quinto. Aí, eu torno com isso o meu expoente positivo, tá? eu encontro o oposto do meu, o simétrico também, né, do meu expoente, tá? Então, ó, observe que eu não é, encontrei o inverso do expoente, e sim o oposto ou simétrico. O inverso foi apenas da base, eu inverti a base para deixar o expoente é positivo aí, tá bom? Ou negativo, caso Ele fosse positivo, poderia deixar ele negativo Inverter na base também Ele sempre torna o oposto, quando a base inverte Tá? O, o, o expoente Ele se torna oposto Ou simétrico, a gente encontra o simétrico dele Tá bom? Então isso aqui nada mais é que a raiz Olha só, pessoal então, eu Vou colocar isso aqui agora é, Aplicando uma outra propriedade da potenciação Isso aqui nada mais é que 1 elevado a 3 meios Dividido por 5 Elevado a 3 meios, concordam com não é isso? Então, e todo número, ou seja, 1 elevado a qualquer número, é 1. Eu já mostrei isso para vocês na aula de potenciação. Isso aqui a gente acabou de resolver. Então, ficamos aqui ó, com a raiz quadrada de 125. Pessoal, na matemática, não é interessante, tá? por questões ali, mais visuais mesmo, é a gente deixar um, o radical no denominador. Tá? Então, é por isso que nessa playlist mais à frente... Eu vou trazer para vocês o assunto é, racionalização de denominadores, tá? Que é exatamente isso. A gente vai mudar um pouco a cara desse número. A gente não vai mudar o valor do número, apenas a cara dele. Por exemplo, eu posso mudar ó, o 8, eu posso expressar ele como 16 por 2, não posso? Então, isso aqui é uma forma diferente de expressar o número 8, tá bom? Então, eu posso, através da racionalização de denominadores, mudar a cara desse número, não o valor dele, tá? E a gente vai aprender isso mais na frente. Mas, por enquanto, vamos des deixar é, dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Vem aqui que eu tenho mais detalhes para vocês.